Nesta quarta-feira os investidores começaram o dia desanimados Especialmente por conta daquele pedido de impeachment do Trump Que eu comentei aqui no Otário News de ontem Mas na parte da tarde a coisa mudou E eles se animaram bastante com o número do Caged Referente à geração de emprego no Brasil em agosto Que veio bem acima do esperado E mostra que a economia brasileira pode estar tá começando a engrenar o Ibovespa que caía na parte da manhã, conseguiu dar um duplo twist carpado e fechou o dia em alta de 0,58% aos 104.480 pontos. E uma das notícias que também ajudaram a bolsa hoje, foi Otimismo em relação à disputa comercial entre Estados Unidos e China, com o presidente norte-americano Donald Trump dizendo que o acordo comercial com a China pode ocorrer mais cedo do que se pensa. Aliás, isso acabou, inclusive, ofuscando o pessimismo com a história do impeachment, que ainda promete trazer bastante dor de cabeça para Trump. Nesse cenário, o dólar, que chegou a bater na casa dos R$ 4,19 pela manhã, fechou o dia com uma pequena queda de 0. 0,32%, cotado a R$ 4,15. Para essa quinta-feira, é bom ficar de olho na prévia do PIB nos Estados Unidos e na divulgação pelo Banco Central Brasileiro do relatório trimestral de inflação na parte da manhã. Já na parte da tarde, o Tesouro Nacional divulgará a dívida pública de agosto. Então, fiquem ligados!